Isto são as boas ações que todo cristão pode fazer, né? nós podemos fazer boas ações com toda a facilidade e então as pessoas tiram as pedras, põem aqui para que não caiam, para que as pessoas não caiam e é assim, eu por acaso também gosto muito de, de fazer isto, eu quando vou na calçada portuguesa, primeiro é um perigo, né? estão a ver que esta calçada, uma pessoa que não saiba, que, que, não, que não consiga ver bem ou que vá distraída ou que não conheça, não conheça os perigos da, da calçada pode facilmente cair, não é? E então aqui temos como o cristão deve fazer e pode fazer boas ações muito simples. Mas aquela boa ação muito simples que pessoas anónimas fazem pode salvar a vida de uma pessoa, entendem? Quem sabe quem poderia tropeçar naquela pedra, cair e ir embora, não é? E portanto um simples gesto de tirar uma pedra do caminho é algo que não tem, não tem preço, só, só Deus sabe, né? só Deus sabe o que é que poderia ter acontecido se nós não tirássemos aquela pedra do caminho e por isso é muito importante, extremamente importante, extremamente importante irmãos e irmãs na fé, estarmos atentos ao caminho e vermos, vermos estas pequenas coisas onde podemos fazer boas ações. Boas ações, boas ações para o próximo. Isto é que é o amar o próximo como a nós próprios. Né? Muito importante. Por acaso eu estava a ver se andava, se via mais alguma pedrinha, mas não, foi só aquelas mesmo que saíram dali e as pessoas juntaram-nas ali. Mas normalmente costuma-se encontrar mais, assim, nos cantinhos, nos cantinhos há sempre pedrinhas que as pessoas de bem. As pessoas de boa fé, as pessoas que temem o Senhor, as pessoas que amam o Senhor vão tirando. E é tudo. Glória é a do Senhor.